Ah, bom, dia, galera. Aqui que, que é isso? É Speed. A gente foi lá com a no APC de novo, né? Com a galera do do Health Skill e do do Delta. E a gente decidiu testar esse campo de de Speed, correr um pouquinho e se jogar um pouquinho no chão. Vocês vão ver, bem da hora. Tem várias câmeras e ainda bem porque me jogando tal tá um louco, tal tá um louco no chão, minha câmera, a assim, GoPro do, é da bem. testa não aguentou e foi ficar, ficou queimando por cima, pra cima. Então, vamos lá. Não sei qual é? E aí, a câmera ficou pra cima, mas eu tenho a escopo. Tem um na minha frente aqui Aí ai, não fui pro fundo, cuidado Peguei, peguei o Tourette <risos> Peguei o Tourette <risos> pegue Eu peguei o Tourette Fora, é meu, é meu Pegou, pegou And what's in a minute? He has taken that day. It is a says, Jungle gets people moving. A direita ali, a direita ali. Ó, Japa, passa. Avançou a direita. Chegou. Menos um direita. O marcador, tudo Vai, é está, il está Tem um no Ganamos! Foi rápido, né? Quatro minutos 10 de, de jogo. E próximo jogo, olha... Aê, Jerome! Eu vou com uma Aê, espideira. é <risos> não do Jerome aqui. Vocês também. vão ver a bela cagada do Lodeu na frente da casa. Eu câmera. vou contar, tá? Classe! É, tá tá Sai da frente aí, vou correr. Não, corre, corre! Pelo bunker Opa! É. Tá Opa! Ah, sim, eu peguei um. Não dá pra ver, né, porque eu tô do loader, mas eu lembro bem. É também por isso que eu coloquei o X com o ponto de interligação. Já então, vou falar pra vocês, essas jogada que eu dei, meu Deus, tá muito bom. Ah, estou com dificuldade pra colocar o estoque, então o cilindro, no ombro. Tá caindo da hora, vocês vão ver. Do lado esquerdo tá pior ainda. O que tem? Fala comigo, o que que tem? Tira, tira, tira, chegou naqui a nada, ¡Está bien, cura! Boba! Que jogo animal, 2 <risos> minutos 40 segundos de, de jogo. Uh, é isso que foi nossa partidinha de speed. Como eu disse, infelizmente não dá pra ver o que, os kills, né? E ah, tudo bem, pode ser É, guardou esse vídeo pra, pra registrar mesmo, porque adorei. Foi uma puta jogada animal e. E até tem uns caras aí que me chamaram pra, pra eu entrar no time deles. Você não volta no cenário vai Dia 24 não. você volta Boa. aqui sem círculo Dia 24 você pode vir aqui ó. Acabou, entendeu? Tá não precisa trazer acabou. nada, só traz tá. a máscara O resto foi a gente vai a o jeito de você Boa não vou mais, não. Da hora, vou aparecer mais então Tá te convidando É? tá se escondendo. Você avançou com tudo? Hã? Você avançou com tudo? Avancei ah, com tudo, peguei todo mundo. Fui lá, apertei o negócio, não tinha botão lá no final. Então, ele falou mesmo, ele perguntou pra mim: qual é o nome desse? Foi o Jerônimo. Ah. Acho que ele quer mesmo, precisa é. brincar com eles. Da hora. Da hora. Cadê o Jerônimo? Oh. Jerônimo, tá aqui, ó. Oi, ah. É sério mesmo? Opa! É sério, ó Ele tá falando sério. Passa seu número aí pra nós. Número? É, nós vamos entrar Nossa, em contato É profissional ganhou ganha alguma coisa aí? Ah é, cara, é. na verdade é o segundo cara Mais gasta do que ganha Eu sei, é por isso que não jogo Queria jogar assim, e mais, aqui, mas... E aqui gasta bem mais de lá, né? Ah, Eu sei, é 9,96 Ah, filha da puta!